Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática básica para o concurso da PmErj é isso aí, para o concurso da PM do Estado do Rio de Janeiro, obviamente com o método MPP, o método que vai te aprovar. Então família, sem lero-lero, vamos com tudo. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa. Esse é o bordão do Matemática para Passar. Vamos lá, vamos energizar a parada. Repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família, somos todos MPP, juntão, ó. juntão, está juntão, juntão, juntão, juntão, até o dia da prova. Beleza? E para mostrar para você que o método funciona e que estamos no caminho certo, que estamos transformando sonhos em realidade, começamos aqui a nossa aula com um depoimento, né? aquele motivacional. né? Vamos lá, começamos a nossa aulinha. Né, com depoimento, é isso aqui que eu quero para você, ó. olha que lindo, ó. boa tarde, só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso do soldado da PM do estado de São Paulo, saiu dia 4, fui nomeado graças a Deus, graças a vocês também, vocês são feras demais, muito obrigado pelas dicas, pelas aulas e pelo método simples de aprender matemática. Então, família, método rápido e fácil, simples, que vai deixá-los aí de cara para o gol, igual fizemos aí com o nosso guerreiro, né, com o nosso aluno Hércules. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Mas de boa, família, cochilou, cachimbo, cachimbo, cai, cochilou, cachimbo, cai. Então, se liga na parada, antes de eu te ensinar a matemática básica, né, com o método MPP, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Né, como é que funciona a nossa metodologia de ensino. Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá, já está tudo aqui mastigadinho para você. Ó, por isso que é importante que você baixe o material da aula. Tá? Aproveite aí e baixe o material da aula. Já está aí ó, no chat e aqui na descrição do vídeo. Então, baixe o material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 É isso aí. No nosso curso, você vai sair do absoluto zero, você vai sair do zero e vai chegar no nível mais avançado e com certeza vai acertar 80% ou mais das questões na hora da prova. O método é para todos, tá? No decorrer da aula, eu vou mostrar esse curso por dentro para você. Para você ver que o curso foi feito para você arrebentar, para você realmente acertar 80% ou mais das questões. Legal? Beleza? Então vamos lá, Marcão, mostra pra gente aí, né, a tríade do método MPP. Mostra pra gente aí as três técnicas que regem o método. Vamos lá. Só se for agora. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou falar de cada uma separadamente. Primeira técnica do método é o método 250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 Marcão, curiosidade, isso é aquele aluno curioso. Por que, que tem esse nome aí, Método dos 50? Boa pergunta. Por que, que tem esse nome? Vamos lá, momento sincerão. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem ali metade do exercício. Você sabendo ali qual é o assunto, você sabendo ali o que o problema está pedindo, você já vai ter um norte ali na questão, você já vai ter um caminho a seguir. Então, cara, a interpretação é tudo. Então, você interpretando da forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é Método dos 50. E são etapas, tá? Interpretou, resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado que está lendo a questão e escrevendo ali ao mesmo tempo. Aluno agoniado, escrivão, você não é mais esse cara. Você agora tem técnica, você tem um método. Primeiro você interpreta. Depois você resolve, legal? interpreta, resolve. E para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Qual macete, qual bizu você deve utilizar. E, consequentemente, você aplicando a técnica da forma correta, você vai ganhar tempo na prova. E é natural, cara. Num curto prazo de tempo, é natural. Você acaba ali melhorando o seu desempenho e começa ali a acertar as questões. É muito natural. Claro que não vai acontecer de um dia para o outro. Né? Não vai acontecer de um dia para o outro, mas vai acontecer. Cara, se você seguir tudo bonitinho, vai acontecer. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar Qual é o erro né, que a maioria dos alunos cometem? Saiu o edital do concurso O cara vai lá e pega um monte de prova para resolver Pô, caixa d'água da cabeça, irmão Quebrou o processo Está desesperado Porque vai pegar as provas, não vai saber Vai achar que não é possível E vai acabar desistindo É o que acontece com a maioria da galera Por isso que aqui tem um método né, Para você seguir estudar, revisar e exercitar. Ó. Exercitar, resolver questões é a última etapa do processo. E a terceira etapa é a cereja do bolo. É a prática, né? É a prática. Não adianta. Você só vai aprender matemática com prática, com exercícios, né? É a nossa filosofia. Técnica 2080 é o que faz o método ser diferente do método tradicional, né? do jeito, melhor dizendo, do jeito tradicional que a concorrência vende por aí. É o que faz a gente ser diferente deles. A técnica 20-80, 20%, 20 de teoria e 80% de exercício. Então, aqui é muita prática. Se você seguir, cara, não tem como. Não tem como você não aprender a matemática para passar. Não tem como. Você vai aprender. Se você seguir as três técnicas... Você vai aprender e vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Tudo lindo? Agora que você já conhece o método, vamos iniciar nossa aula aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos lá no curso da PMERG. Beleza? Então vamos lá, família. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá.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 eu, vamos lá, coloca aí no bate-papo se você gostou da técnica CVM. Vamos lá, o, né? O aluno, né? É a voz, né? É a voz de Deus. Você que tá aí é a nossa razão, né? É a razão de tudo isso aqui. Então, curtiu? Gostou? Grita eu. Vamos lá, você é o termômetro da parada. Vamos lá, curtiu? Grita eu. Vamos lá, coloca aí no chat. Pra gente dar uma olhada, dá essa moral aí pra gente Vamos lá, e claro, né? Pô, tem mais gente assistindo do que like Pô, deixa teu likezinho aí, cara Pô, dá o teu joinha aí, dá essa moral pra gente Beleza? Vamos lá, valoriza aí a educação nesse Brasil Que não é muito prestigiada, né? Mas nós acreditamos, né, nisso, né? Que pra mudar um país, tudo começa através da educação Legal, com certeza você vai passar para a PEMERG vai abrir o leque, né, você já vai pensar em fazer uma faculdade de Direito para fazer para oficial, né, vai pensar em outras coisas, ser um advogado, né, ou até mesmo futuramente fazer uma prova para delegado, olha aí, para investigador de polícia, enfim, cara, tudo melhora, com a educação, com o estudo, tudo melhora, beleza, mas vamos focar agora na PMERJ, beleza, vamos lá. Próxima questão na tela. para cima deles, ó. Você já sabe, né? Como começa o pagode. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Tem que interpretar, cara. Vamos lá. Qual é a metade da metade de 16 elevado à oitava potência? Né?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 Vai dar quanto? 30. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, não é possível. Pô, 20 minutos aí de bola rolando. Pô, já aprendi tanta coisa. Tô começando a acreditar. Cara, pode acreditar. Com o método MPP, a história será outra. E para mostrar para você, novamente, que estamos no caminho certo, cara, coloquei aqui mais um motivacional, mais um depoimento. Agora, é do nosso aluno Magno, né, que passou no concurso da PM Ceará. Olha que legal. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, eu acertei 8 de 10 de raciocínio lógico matemático na PMCE. Só tenho a agradecer a vocês e pedir a Deus... E pedir a Deus... o chabum aqui na caneta. E pedir a Deus que eu os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha vida e a minha forma de ver o raciocínio lógico. Então... Muito obrigado por tudo. Então, família, esse foi o nosso aluno Magno, né, que foi aprovado na PM Ceará. E assim como você, ele tinha muita dificuldade né, em matemática, né, em raciocínio lógico, mas com o método a história foi diferente. Vários alunos né, me perguntam, Pô, Marcão, como é que funciona aí, né? O que esses caras fizeram, né, melhor dizendo, para chegar lá? Né, para conseguir lá a vaga tão almejada Qual é o caminho? Qual é a jornada desse aluno? tá aqui A jornada é essa daqui, cara Todos os alunos do Matemática para Passar Começam pelo Instagram e Facebook Conhecem a gente ali no Instagram e Facebook Aí do Instagram e do Facebook Eles migram para as aulas do YouTube Gostam da nossa metodologia Começam a acreditar né? aí é inevitável. O cara vai e investe no curso. porque As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam. Mas sempre falta uma coisa ou outra que você vai né, conseguir no nosso curso específico. Porque não tem como numa aula de 20 minutos, meia hora, né, 40 minutos, eu passar todo o conteúdo para você. Então é natural. O cara começa assistindo aqui no YouTube e depois ele migra ali para o curso. E do curso... Né? Ele se dedicando, ele vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação e a sua estabilidade financeira. Então, família linda, sexta-feira, dia 18 do 11, das 10 da manhã às 10 da noite, vai rolar a Black Friday antecipada. Marcão, quero comprar o curso com vocês, então espere, sexta-feira, é o grande dia. Então, para você participar, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Legal? Tem que estar tá no grupo do WhatsApp. Vai rolar uma black, tá legal? Maior desconto do ano para todos os cursos do Matemática para passar, não só o da PM São Paulo. Então, se você está aqui assistindo e vai fazer um outro concurso, pode entrar também no grupo, porque é para todos os cursos. Legal? É um desconto insano. Não é 10, 20, 30. Não é nada disso. É muito mais. É um desconto insano. É né? o maior desconto do ano para você comprar qualquer curso do Matemática para Passar. Então, se você estava esperando uma oportunidade para estudar com a gente, está aí a oportunidade. Se você acompanha a gente, né? você sabe que a gente não dá desconto. A gente valoriza o nosso trabalho. A única situação que a gente dá desconto é na Black Friday antecipada vai ser na sexta-feira, dia 18. Então, entra aí no grupo, vai lá, porque você não pode perder tá? essa oportunidade, que vai ser única, apenas na sexta-feira. Tá? Ou até, né, ou pode mudar tudo aqui, né? <risos> Brincadeira. Sexta-feira é o grande dia, tá? É só entrar no grupo, é só entrar no grupo, que você participa da promoção, porque a venda vai acontecer dentro do grupo. Se você não tiver, aí realmente você não vai conseguir comprar. Legal? Beleza. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente matar. Aí quando terminar a questão, eu vou mostrar o curso por dentro para você. Legal? Para quem quiser ver, quem tiver interessado, né, de conhecer o curso por dentro, quando terminar essa questão, eu vou mostrar o curso. Legal? Então vamos lá. Como é que começa o pagode? Sublinhar para interpretar. Método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 Vai dar 9 terços, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então o valor daquela expressão ali é 3, gabarito letra E, marco o V da vitória e finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje. Mas não vai embora, porque chegou a parte mais legal né, da live da nossa aula, que eu vou mostrar agora o curso por dentro para você realmente para aquela galera que quer dar o próximo passo, né? Que quer realmente ser aprovado, eu vou mostrar agora o curso por dentro para você ver que o curso ele foi feito para você realmente gabaritar, para você passar na prova. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Olha aqui a organização do curso. Ó. Primeiro temos ali o vídeo de introdução ao curso. É, você vai clicar aqui, ó, comece por aqui, e aqui nós vamos falar né, da tríade do método novamente, e as dúvidas, que a gente já sabe que a maioria dos alunos, né, quando compram um curso, tem. Né? A gente já sabe as dúvidas. Então aqui a gente vai falar disso, né? Para facilitar a sua vida aqui dentro da ferramenta. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. E abaixo, né, tem aqui o suporte, tira dúvida. Então, se você ficar com alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, é só você enviar por aqui para a gente. Legal? Uma dúvida que você tem. Então, esse é o vídeo de introdução ao curso. Tem o um cronograma, né, que é um bônus que nós estamos dando para vocês. Onde mostramos aqui que é possível, sim, você aprender, ó, do zero ao gabarito em apenas cinco semanas. Em cinco semanas, cara, você fecha todo o conteúdo. Ó, Semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 5. Então, em cinco semanas, você consegue fechar todo esse conteúdo. É só você seguir aqui o cronograma. Legal? É só você seguir aqui o cronograma. E qualquer dúvida né, que você tenha... Né, em relação ao curso, dentro da plataforma, dentro da plataforma, tem um chat. Dentro da plataforma, tem um chat. Está aqui, ó Tem um chat dentro da plataforma. E nesse chat você pode entrar em contato né, com a nossa atendente Carol. E ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Legal? E aqui vem as disciplinas. Ó. Disciplina de matemática básica. Vai desde somar e subtrair. Ó lá, multiplicação, divisão, operações com números decimais, expressões, frações, dízimas. Olha aí, potenciação. Tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Você vai ver aqui no curso de matemática básica. E para assistir a aula é muito simples. Você vai clicar aqui em cima da aula. Aula 1, você clicou. Vai aparecer a aula. Abaixo da aula tem o um material, você está visualizando aí, ó, tem o um material. E caso você tenha alguma dúvida, esse é o nosso diferencial. Ó. Caso você tenha alguma dúvida, lá no final tem o um suporte. Aí você vai colocar aqui, ó, adição, subtração. Vai escrever a sua dúvida. Se tiver que adicionar, vai adicionar e vai enviar. Então você não está sozinho, cara. Esse é o nosso diferencial. Você vai assistir a aula, teve dúvida, manda lá no suporte. Legal? Manda lá no suporte. E toda aula é assim, ó. Tá aqui, ó. Diz, ó, potenciação, ó. Por exemplo, vamos lá. Ó, potenciação. Gotinha de saber, ó lá. A gente vai bonitinho aqui no Hang Hang. Tem o material e lá no final o suporte. Legal? Aqui vem um curso de matemática, né? Selecionamos aqui assuntos baseados em provas anteriores da polícia, né? Então a gente fez esse curso aqui, que a gente acredita que vai ter esses assuntos. E aqui a gente está te dando mais um bônus, né? Que no final de cada assunto, temos aqui os estudos dirigidos, ó. Olha lá. São questões, né? São PDFs com questões comentadas para você exercitar ainda mais, né? As aulas do curso. Então, no final de cada assunto, você vai ter ali um estudo dirigido para você maratonar. Legal? Para você estudar. Show de bola? Beleza? Então, é isso, família. É isso aí. Não vou me estender muito. Toda aula do curso é assim. Tem o suporte, tira dúvidas. E. E aí, esquecendo, tem aqui o e-book, né? Mais um... Mais um bônus, né? Que a gente está dando para vocês. É um e-book né? com 130 questões. Tá legal? De acordo com o nosso conteúdo. E separado para o assunto. Então, cara, é muito exercício. É muita coisa e não tem como você não aprender. Só se você não fizer por onde. Legal? Então... É isso aí, família. Mostrei aqui o curso para vocês. O Júnior está colocando aí o link, tá? Mas, como eu falei, deixa para comprar na sexta-feira. O link está aí, mas deixa para comprar na sexta-feira. Ah, Marcão, eu sou ansioso, cara. Sexta-feira é o dia. A gente só vai liberar o desconto na sexta. Ah, Marcão, quero comprar agora. Beleza. Dá até uma moral para gente. Beleza, mas o desconto é só na sexta-feira. Legal? A Black Friday antecipada é só na sexta. Sexta-feira, dia 18, das 10 da manhã às 10 da noite. Apenas no grupo do WhatsApp. Legal? Beleza? E para você que ficou até agora, vou liberar o resumo da aula com todas as minhas anotações. Legal? Para você que ficou até o final, você vai ter o resumo da aula. Ele vai colocar aí o grupo VIP da PM para você entrar e daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse material para você. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, para passar. Tamo junto. Valeu, um abraço.